Olá! Para criar uma O-Wiki no Moodle, primeiramente devemos clicar em Ativar Edição. Feito isso, vamos adicionar uma nova tarefa, clicando em Adicionar uma atividade ou recurso. Escolha a opção O-Wiki e clique em Adicionar. Agora, basta fazer as alterações desejadas em cada uma das abas. Quando as alterações foram, forem feitas, clique em salvar e voltar ao curso. Bom, é isso e obrigado!